Chegou, é, os policiais reportaram a situação toda aí no, na rádio, é, o problema todo foi que não, não ficou só lá, entendeu, no presídio. Uhum. Se tivesse ficado só lá, esse BO todo, tudo bem, mas espalhou pro o principal, o cúmulo de tudo foi o OHP, entendeu? Sim, sim. sim. A gente recebeu aí reportes é, diretos aí dos, dos médicos ligando e... e... E simplesmente de meliante entrando lá armado, entendeu? Médico sendo alvejado aí por, por motivo nenhum, entendeu? Então, nesse momento, pra, principalmente zelar pela segurança dos senhores, a gente sabe que todo mundo que é muito competente, vocês tinham mais do que a capacidade de terminar essa situação. Sim. Mas, mas a gente sabe que ia é demorar muito, inclusive, né? Não, eu, eu tava preparado até tinha... as 5 da manhã e 6 da manhã brincando aí. Ah, eu tenho certeza, eu tenho brincando. certeza. Pode ter certeza. Então, é... ali a é a já não podia mais deixar.